Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a conta Nômade Global Internacional. Conta Avenue. É a conta que o Itaú está patrocinando aí junto, hein? A conta global do C6 Bank. E aí o SEND do Banco Inter. Essas quatro contas globais, juntas aqui no canal. Uma análise completa é sobre esse assunto. Que iremos tratar aqui no canal hoje? Bem, gente, eu sou um cliente assíduo da Nômade, adoro a conta da os valores de transferência, de gastos, atende o que eu preciso. Caso necessite ter um aumento de limites, a NOMAD ela aumenta para você, caso você tenha um documentos que comprove que há necessidade de um aumento de limite para transações. O meu, por exemplo, chega a 250 mil reais por ano que eu posso enviar para os Estados Unidos. Logicamente que eu não chego nem perto desse teto. Né? Mas a conta nômade por exemplo, é uma conta internacional global. E ela serve para que você use, é, por exemplo, como eu, nos Estados Unidos para pagar os cartões que eu tenho americanos. Ou seja, toda vez que eu uso um cartão americano, você é obrigado a pagar a fatura. Eu não preciso abrir uma conta, por exemplo, no Chase, no Bank of America ou no T&T, entre outros aí, para poder pagar a minha fatura. Eu pago diretamente pela conta da Nomad. Eu faço uma transferência de dinheiro pela conta NOMAD e assim, o dinheiro caindo na conta, eu pago a fatura do American Express que eu tenho junto à conta da NOMAD. Além disso, a conta da NOMAD ela te gera um cartão virtual ou um cartão físico, caso você queira solicitar para usar em transações também em vários países, através dos caixas All Point, onde você pode ver saque sem pagar tarifas usando os caixas All Point, através da parceria com a NOMAD. Bem, eu posso fazer remessas bancárias, eu posso receber dinheiro entre contas NOMAD e contas NOMAD, entre outras contas, eu posso fazer investimentos nos Estados Unidos, através da minha conta global da Nômade, conforme eu estou mostrando para vocês. Além de você poder participar do NOMAD Pass, que é um programa de fidelidade da NOMAD, onde você consegue ter aí um desconto na taxa, é, da sua remessa bancária Podendo chegar no máximo aí a 1% Conforme eu estou mostrando para vocês A interface da Nômade, A principal cara da NOMAD é essa que vocês estão vendo Os cartões que a NOMAD tem É o cartão é, virtual E o cartão é, débito Você tem a possibilidade de estar viajando por Guarulhos E estar tá curtindo aí Um espaço exclusivo No lounge da NOMAD Que vai ser inaugurado agora em fevereiro e março Em Guarulhos o lounge da Nomad está chegando, um lounge maravilhoso, top demais. E você que é cliente Nomad vai poder usufruir do espaço lounge da Nomad. Aí você tem o um nível 4, por exemplo, que sou eu, né, onde você consegue ir melhorando os seus níveis baseado ao seu relacionamento com a Nomad, podendo chegar a 1% aí de taxas de serviço para adicionar dólares, tá ok? E lá em benefícios no aplicativo, você tem aí vários tipos de benefícios também para quem é cliente é, Noma de Pesta, certo? Quando você faz a conversão do dinheiro, você pode fazer uma simulação no aplicativo, o doc feito no seu aplicativo da Noma de até as 4 horas, ele cai no mesmo dia. Depois você faz a transformação, caso queira para conta corrente ou para uma remessa de conta de investimentos que a Noma tem com as Américas, tá certo? E aí, investimentos, você vai encontrar ativos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como ações, ETFs, rates, entre outros mais, junto à conta da Nomad. Gente, eu vejo assim, é uma conta que tem aí, como por exemplo, as taxas reduzidas, quando você compara o débito, né, ou fazer investimentos, um investimento, você vai fazer um, um depósito da conta da Nomad, para poder... Comparar logicamente com um cartão de crédito ou com dinheiro é diferente os cálculos, né? Mas que dá para você entender é o seguinte: quando eu fui para Nova York esse ano, eu fui duas vezes para Miami, eu fui para Nova York duas vezes para Miami, então eu fui é, três vezes nos Estados Unidos. Você sabe que quanto, quando você não tem um cartão de crédito, que zero spread ou câmbio, né? É, o dólar é o petax ou comercial. Você sabe que as taxas vão vir e o IOF também vão vir que agora é Vão vir, porque agora é 58. Então, se você tem um cartão, você tem um cartão de crédito bom, mas você tem uma, uma conta boa, que é igual a Nomad, e tem um cartão de débito para usar e fazer as transações, para economizar as taxas, vale muito a pena. E fazer investimentos, caso você saiba fazer a, a conta da Nomad, é, tem a garantia, do, é como se fosse o um, um nosso FGC, lá nos Estados Unidos, do governo americano. Então, é uma conta boa, uma conta que eu tenho há mais de um ano, que eu uso, Outros membros do canal também usam tá? a conta da Nomad. Caso você queira abrir uma conta, é, tem um link do canal aqui para você colocar o código e ganhar 20 dólares de presente caso queira. Tá bom? Então, essa é uma análise que eu faço da Nomad para você, porque eu tenho ela e eu uso muito essa conta. Tá bom? Já a conta Ebony, do... que é uma conta global também, ela tem uma parceria com o Itaú. Hoje, cliente de personal IT pode baixar essa conta e diretamente ao aplicativo digitalmente e criar essa conta que eu estou mostrando para vocês que é a conta Evne, né? Essa conta, a princípio eu não usei ela ainda, tá? Mas aqui nós temos uma interface bem parecida com a da Nomad. Você observa aí tem o câmbio, o bank, investimentos, também exatamente com a Nomad. A, a função da conta da, da dessa conta, eles têm aqui um plano atual que é o plano é, premium, que no, é no meu caso, né? Corretagem fixa, atendimento no seu idioma, câmbio instantâneo, relatórios de impostos, gerações de DARF automática, lives, lives temáticas, teses de investimentos, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu sou cliente, no caso, é, da Avni, né? E a, o plano é, zero corretagem, ele tem essas funções que vocês estão vendo né? e as demais eu não teria, tá bom? Então o que acontece? É, eu sou cliente do nível, é, com eles aqui, o nível é, atual premium, tá? Então meu plano atual é o premium e eu não pago tarifas aqui também para eles, tá bom? Limite de câmbio aqui é até 120 mil dólares por ano, então é, saída do Brasil até 120 mil dólares também, e entradas até 3 mil dólares de entrada, então também é um limite bem generoso da conta Avni, né? bem top mesmo, Benefícios, descontos descontos é, ainda não tenho no momento, tá? câmbio, na parte de câmbio você tem a opção, por exemplo, real para dólar, né? É dólar para real e aí ele vai mostrar para vocês a cotação, eu vou fazer uma simulação para que você veja, por exemplo, é, se eu fizer investimentos, o IOF é o IOF é cripto 1.1. Se eu fizer é, na conta Bank, por exemplo, conta para você realizar compras em dólar, saque no mundo todo, com o seu cartão Evelyn Bank, o dinheiro será enviado na natureza de disponibilidade. Né? Então, o IOF de 1.1, tá? só para que você saiba a diferença aí. Tá bom? E aí, o cartão da Evelyn, ele te gera um cartão virtual e um cartão físico. Tá? Esse cartão que eu estou mostrando para vocês é o cartão é, físico que eu não solicitei ainda. Tá? É um cartão bonito, nós temos membros do canal que já está usando essa conta, no caso, o Juliano Vieira está usando essa conta, e é uma conta que você vai usar aí por aproximação, também, cartão por aproximação ou também é, no, no virtual. E de cara você já pode cadastrar ele na Samsung Pay, no caso meu, já está cadastrado como Samsung Pay para pagar por aproximações. E aí tem a carteira digital, aviso de viagem, extrato mensal, junto à sua conta corrente. Tá? E investimentos da mesma forma que eu mostrei da Nomad, você vai encontrar aqui renda fixa, ações, ETFs, criptomoedas, fundos. Tá, em breve, logicamente, que vai entrar renda fixa aqui para vocês. Tá, e seu próximo passo é né, ao mercado global. Conheça os ETFs atrelados aos principais índices do mercado americano, né? Então, assim, é uma conta boa também. Aí, depósito, por exemplo, você pode ter um depósito via PIX, né? No caso, na da Nomad ainda não tem essa possibilidade, tá. Eu vou fazer uma simulação para vocês verem, né, quanto está dando essa conta, investindo aqui é, na conta da Nomad tá? e na conta da Evelyn, tá? Eu vou colocar aqui mil dólares, mil reais, perdão, eu colocaria aqui no caso, é, daria 179,51 dólares, então cotação de 5,51 e o F de 1,1, tá? É a taxa que eu pagaria aqui, caso eu queira fazer a operação, tá? Agora eu vou fazer lá na conta da Nomad a gente ver quanto daria. Ele estaria fazendo então com a taxa de 1.3, total eu teria é, a receber 191.20, tá? Então, o valor a receber na conta da Nomad e 191.20 contra 179.51, no caso, aqui pela conta EVO, tá? Então, essas duas, é bom a gente ter essas contas a gente comparar, né? Onde que eu vou ganhar mais dinheiro, tá? Então, só para que vocês saibam, junto a conta tá ok? Maravilha! E a conta Nômade, logicamente, também que eu mostrei para vocês. Já a conta global do C6, ela te dá aí, por exemplo, o cartão de débito, para você fazer saque, um dólar, no caso, nos caixas do Chase, você não teria tarifa de saque. É uma campanha que tem com o Chase, o Chase é parceiro do C6 Bank. Então, você já sacando lá, não pagaria, não pagaria tarifa nenhuma. Eu já usei, inclusive, lá nos Estados Unidos. Se a é conta Black C6, tem aí o cartão que você recebe sem taxas, né? E também não pagaria a emissão do cartão sendo cliente Black do C6 Carbon, tá? É, na conta global do C6 Bank você vai abrir a conta. É, existe dois tipos de contas para que você não confunda a C6 Global Invest que estou mostrando para vocês. Que o mínimo para começar é 500 dólares, tá? A mensalidade na conta é 10 dólares por mês e o custo do serviço de isenção é até 10 mil dólares, tá? Então, 0.6 ao ano. Essa é uma conta global, mas não é dessa que eu estou falando, tá? Eu estou falando da conta é, global internacional do C6, que é uma conta que você vai abrir tranquilamente também. E aí, você abrindo uma conta no C6, você vai poder usar essa conta para poder tirar dinheiro da conta C6, transferir para a conta global. Da conta global, pode devolver para a conta C6 bem também, caso você queira, tá? Então, ele, ele transita essa operação de câmbio do C6. No entanto, essa conta do C6Bank não permite fazer essas transações que eu falei para vocês de pagamento de cartões é, dos Estados Unidos. Já é, a conta Evening e também a conta Nomad, ela permite você fazer isso, tá? devido aos códigos que você precisa cadastrar para poder pagar a conta, como no caso o América Express, que é o meu caso. Essa conta Global do C6 também é interessante fazer uma cotação, é, sempre verificando quanto que você vai é, ter de taxas, na hora de transformar o real a sua moeda local, para, no caso, dólar, euro, que é com a qual o c que trabalha, tá? Então essas duas contas globais internacionais, euro ou dólar, você pode abrir diretamente no aplicativo, e sendo cliente C6Black, você não paga taxas dessa conta, mas é uma conta mais simples, mais para você trabalhar com câmbio aí em transacional, em câmbio transações transações é, nacionais e internacionais, euro ou dólar, tá? Mas não deixa de ser uma conta boa para quem é, usa né, constantemente uma viagem e é, diminuir as taxas do cartão de crédito, pagando apenas o spread e a taxa de serviço é, do IOF com o cartão, tá? Então acaba sendo vantajoso também ter uma conta global do C6Bank, caso você ainda não tenha, certo? E por fim aí a conta USEND, a conta global do Inter, você tem aí como fazer recargas, um cartão de débito para receber na sua casa, tem as funções de cartão gift cards, fazer investimentos, recarregar, transferir, né? Então a conta e o Sand do Inter também ela possibilita você de ter aí uma conta mais robusta, completa aí na palma das suas mãos. É uma conta, gente, que o Inter comprou, essa né, fintech ele fez a compra dessa e se juntou a compra dessa empresa, a, a o Sand e se juntou aí com o Inter. Então, no próprio aplicativo do Inter, você tem de cara essa conta global, tá? Internacional. Você pode enviar remessas, receber, né? E você pode fazer investimentos nos Estados Unidos. Então, você pode investir a na Peix, né? Investir diretamente na bolsa americana através da conta do Inter, também, tá? Então, assim, existe grande vantagem você ter uma conta como essa lá na Nasdaq, na Nas, NICE, você pode fazer investimento, tá? Você é, pode fazer a cotação do dólar, porém o limite na conta, eu vi aqui, essa é a menor que eu tenho, tá? o Inter. Uma, porque eu não uso, então pode ser que o Inter, para eu não usar, não me deu, é, teoricamente, um limite melhor para a conta. Fizemos um teste de tentar usar a conta do Inter para pagamento de cartão de crédito e também não conseguimos, voltou o pagamento. Então, teoricamente, não é possível fazer pagamentos de cartões americanos com a conta do, do Inter, ou o administrador do cartão não aceita, né? O Dalton, inclusive, tinha conta com o e ele encerrou, ficou com a Nômade para poder pagar as contas do cartão americano dele também. Então, mas não deixa de ser legal, porque você pode ver aqui, por exemplo, é, o gift cards, por exemplo, usando aqui na conta da, da, da e você tem aí no Walmart, a Nike, a Best Buy, a Amazon.com 10% de cashback usando é, os gift cards dessas empresas, né? Então, existem benefícios e mais benefícios. É, nós temos membros do canal que só usa a conta do YouSend. Ele compara com a Nomad e com a Evelyn e sempre a, a dele né, ganha quando ele manda os prints. Então sempre que ele faz uma cotação a do Inter vem ganhando no caso para fazer transferências e remessas também. E também você pode ter aí o cartão virtual do Inter que agora é a conta Global Account do Inter, que era a antiga NewSense E só lembrando que essa conta não tem taxas e não tem tarifa, tá? E algumas vantagens dessa conta do Inter, né? Que é compras no débito sem OEP, câmbio com cotação comercial, melhor que o turismo, transferências para outras contas dos Estados Unidos e recebimento de pagamento em dólar, né? Aí o Inter ele faz uma comparação né, do, do cartão de crédito, o cartão pré-pago, valor em espécie e o, a Global Account, né? Então, por exemplo, ele deu um exemplo da cotação do dólar turismo é, no cartão de crédito, no pré-pago e em espécie. Ele mostra o spread do cartão de crédito 108,6%, 2% geralmente, o cartão pré-pago 2%, em espécie 2%, e a Global Account 0,99% e o EF 6,38% no cartão de crédito, agora é 5,8 no pré-pago também, 5,8, em espécie 1,1% e no Account 1,1%. Total, ele fez uma simulação de... De valores aí no caso, né? Então deu 5.800 na comparação, 5.885, 5.885 pré-pago, 5.598 no turismo e na conta, na cotação do Inter, logicamente, ganharia é, por ser cartão de débito, né? Valor em reais, em compras de mil dólares, cotação de um é, dólar igual a 5,23 que ele calculou e 5,43 para o turismo em 1 de setembro de 2022, tá? Uma comparação. Logicamente que o turismo é muito mais caro, o comercial é o mais barato e o detaxi é mais barato ainda. Tá? Então eu trago para vocês aqui quatro tipos de contas para que você trabalhe. A do C6 Bank é a mais simplesinha, que eu, como eu expliquei, eu não usei aquele outro exemplo da conta, essa eu não tenho. Mas as outras contas do C6 eu tenho a global, a do C6 Normal e a do Euro também. A do Inter eu tenho, mas eu não ativei essa conta também, justamente por não servir para poder pagar os cartões que eu preciso. E essa Evening, que também é do, do Nomad, ele serviria, então, entre essas quatro eu ficaria com a Nomad, que é a principal. Evening seria uma segunda conta que eu teria como uso normal. tá aí para vocês as quatro contas global aqui no Brasil, que você pode usá-las como, usá como conta americana, inclusive fazer investimentos, no caso do C6, aquela outra conta de investimentos do C6, porém, para não pagar tarifa acima de 10, mil, de 10 mil ou mais dólares aplicado na conta ou 10 dólares por mês mensalidade. Então, fugindo de contas, tô fugindo de tarifas, seria a Nômade e a Evelyn que eu teria aí, e a do Inter, por último, em terceira posição, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas quatro pontos aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os um abraços, então? Elisângela, um grande abraço! Vinícius Ferraz, um grande abraço, Luiz Henrique, um grande abraço, Ralf Schmidt, um grande abraço, Família Maria Botinho, um grande abraço, William Viana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.